Essa segunda parte da nossa aula 2, onde vamos apresentar a respeito dos tipos de simulação. As perguntas que é muito importante nós fazermos aqui. A primeira é, como são as entradas na simulação? O que, é que está se considerando na simulação? A outra, o tempo é considerado no processo da simulação? Então, essas, a resposta a essas duas perguntas vai nos levar aos tipos de simulação. Vamos analisar a primeira pergunta, que está relacionada ao que está simulando. O problema a ser considerado na simulação, ele é determinístico? Ou seja, os valores permanecem os mesmos sempre? Então, por exemplo, a florista sempre vende 100 flores por dia. Logicamente, para ela resolver isso, basta ela comprar 100 flores. Um trem chega a cada 10 minutos na estação de trem. Então, a cada 10 minutos isso é programável. Eu, o trem vai estar chegando na estação de trem. É, ah, então, mas por que, que eu vou usar a simulação se os valores são constantes? Por exemplo, é possível é, fazer com que no início os dados iniciais sejam todos constantes, e eu vou vendo o que, que acontece ao longo do processo. Ah, se saísse um trem lá da estação inicial a cada 3 minutos, o que, que ia acontecer ao longo do processo? Ele pode ter os seus atrasos, tudo, mas não é isso que eu estou considerando. Estou considerando esse, essa questão dessa saída do trem a cada 10 minutos. Maria isso. Então, uma outra situação seria o um farol abre para os carros a cada 3 minutos. Então, nesse caso, novamente, ele é determinístico. Por quê? Porque o farol abre e fecha a cada 3 minutos. E a gente pode querer avaliar, com esse dado, o que é que vai acontecer com a distribuição do trânsito? Uma outra possibilidade, uma outra resposta para essa, essa pergunta, é se essas entradas, né, que seriam variáveis, são probabilísticas. Ou seja, elas seguem uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, em vez de termos a florista vendendo 100 flores por dia, poderíamos ter a florista vendendo, em média, 100 flores por dia. Por exemplo, um desvio padrão de 10 flores. Então, tem dias que ela vende 100, tem outros, que ela, que ela, tem outros dias que ela vende 98, tem outros dias que ela vende 104. Então, cada dia ela vende uma quantidade. Nesse caso, eu teria que pensar qual seria a quantidade de flores que deveriam ser compradas. Se, no primeiro caso, né, na primeira situação, na parte de cima, se são 100 flores por dia, logicamente ela vai comprar 100 flores. Agora, já nessa segunda situação, ela em média vende 100 flores. Mas, veja bem, ela, se ela não vender, ela vai ter que jogar fora. Se ela compra 100 flores, em média ela vende 100, mas não necessariamente ela vende sempre as 100 flores. Então, vai sobrar flores ou vai faltar flores. E aí, o que é pior? Faltar ou sobrar? Ah, por exemplo, podemos pensar que a probabilidade de um acidente na linha de trem é de 5%. Então, não é que sempre vai acontecer 5 acidentes em cada 10. A probabilidade é 5%. Então, pode ou não acontecer. E quando acontece, ele tem essa probabilidade. Então, aí já é uma outra questão. Em média, passam 30 carros no cruzamento a cada 10 minutos. Então, na média, não necessariamente passam 10 carros. Pode passar mais, pode passar menos. Então, esses exemplos são é uma situação de variável com distribuição de probabilidade. Ou seja, são variáveis que aí a gente vai chamar de um problema estocástico, que tem probabilidade. É, resumindo, então, seria o seguinte. Nós temos tipos de simulação, pode ser determinístico ou estocástico. Vai ser determinístico se não possuem variáveis com comportamento aleatório. O caso da florista, que vende 100 flores por dia, dos três que saem a cada 10 minutos, do farol, que abre a cada 3 minutos. O estocástico, as variáveis têm comportamento aleatório. As variáveis, existem variáveis com comportamento aleatório, ou seja, tem distribuição de probabilidade. Então, por exemplo, em média, a florista vende 100 flores por dia, a probabilidade de um acidente é de 5%, em média passam 30 carros no cruzamento. Então, essa é a divisão quando pensamos na primeira pergunta. Né? O que é que, o que, que se está simulando, tá certo? Okay? A segunda pergunta está relacionada ao tempo, ou seja, se a simulação depende ou não do tempo. Ou ainda, se o vento que ocorreu no instante A está ou não de alguma forma relacionado com o evento que ocorre em A mais 1. É, então, nessa situação, existem dois tipos de simulação. A simulação estática, como o próprio nome já diz, estática, é uma simulação que não tem relação com a próxima simulação. São eventos diferentes. Então, por exemplo, a venda de flores da florista hoje não vai influenciar a venda dela de amanhã. Tá certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É... O que, o, que ela, o que ela sobrou de flores hoje não vai ficar para amanhã. É diferente do, do problema de estoque. A mesma coisa, a situação problema 2, que é o problema que vocês vão ver daqui a pouquinho, é o problema do vendedor de jornais. Tá? Então, o que, que acontece? É, eu, eu, o vendedor de jornais ele quer saber quantos jornais ele compra, dado que as vendas acontecem um tanto né, tem uma distribuição de probabilidade. Tem tanto, tantos jornais que podem acontecer, podem ser vendidos. E o que sobra é jogado fora. Então, não guardem estoque. Por outro lado, a simulação dinâmica é quando as simulações ocorrem ao longo do tempo e são analisadas dentro desse contexto. Então, por exemplo, pessoas chegando em uma fila, no tempo A mais 1, um, a fila será do tamanho da fila no tempo A, somada da quantidade de pessoas que chegaram na fila, e subtraindo as pessoas que conseguiram ser atendidas. Então, o evento ocorrido no passado influencia o que está acontecendo hoje. É o problema da questão do estoque. É o, o exemplo do caso 2. Tá certo? Então, o que foi é, vendido numa determinada situação, se sobrou, vai influenciar ou, o, que, o, a, o próximo dia, as, as quantidades do próximo dia. Nesse caso, quando a gente considera a simulação relacionada ao tempo, ou seja, a simulação dinâmica, nós temos duas possibilidades, é, que aí essas possibilidades estão relacionadas ao que a gente, como é que é estudada essa questão do tempo. Então, uma delas é que podemos pensar no, eh, na simulação a evento discreto e a outra na questão dos sistemas dinâmicos. Primeiro, o que está acontecendo? É, o, o tempo só muda quando acontece o evento. O tempo ele não está ocorrendo o, o, o tempo todo. né? Então, por exemplo, é, nós temos aqui esse desenho que mostra a questão de colocando o, o chá na xícara. né? Então, colocou lá em t igual a zero, colocou a água. Depois que colocou a água, colocou o chá, tá certo? E depois que colocou o chá, é, serviu o um chá daí 127 segundos. Então, nós só estamos considerando, só estamos analisando o evento conforme aquele dado momento, tá certo? Não estamos olhando o que aconteceu entre 3 segundos aqui que colocou o chá e o 127 que foi servido o chá. Então, o tempo... Ele só, o sistema só muda de estado quando ocorrer um evento, certo? Então, o tempo pode ser contado em instantes determinados de tempo, ou seja, a simulação ela é baseada em eventos discretos, as variáveis sofrem variações em instantes de tempo, muitas vezes pré-determinados, e o sistema ele só vai ser considerado, só vai ser analisada a mudança dele quando ocorrer um evento. Se não ocorrer nenhum evento, o sistema permanece no mesmo estado. Ou seja, se eu não colocasse a água dentro da xícara, ia ficar do mesmo jeito, a xícara vazia. Se eu não colocasse o pacotinho de chá dentro da água quente, ia continuar do mesmo jeito. Okay? Por outro lado, pode acontecer das variáveis é, variar continuamente no tempo. Ou seja, as propriedades dos sistemas variam com o tempo. Um exemplo dessa situação é, e aí a gente chama isso de simulação contínua, o chá está quente e ele vai esfriando, esfriando, esfriando, esfriando, esfriando ao longo do tempo até que ele fica um chá frio, certo? Então, isso que vai acontecer. Resumindo, para terminar essa aula, nós tivemos dois contextos importantes, que são eventos determinísticos e estocásticos, e esse é quando estamos analisando a variável porque a variável ela, é, ela pode ser um valor constante ou a variável pode, na verdade, ter um valor de probabilidade. Então, no determinístico, não possuem variáveis com comportamento aleatório. Já no estocástico, as variáveis possuem um comportamento aleatório, ou seja, tem uma distribuição de probabilidade. A outra situação é quando a gente pensa no tempo. Ele pode ser estático ou dinâmico. Estático, ou seja, representa um sistemas independente do tempo. Já o dinâmico depende da evolução do tempo. O evento, e nesse caso, ele pode ser discreto, quando as, as variáveis sofrem variações em instante de tempos determinados, ou pode ser contínuo, quando as variáveis variam continuamente no tempo. Vamos ver exemplos desses tipos de simulação. Simulação Monte Carlo. O que é uma simulação Monte Carlo? A simulação Carlo, ela geralmente se utiliza de amostragem aleatória para a solução de problemas, é, geralmente, né, que podem ser tanto de natureza determinística ou estocástica, onde o tempo não, não é o parâmetro mais importante. Então, a gente não considera o tempo, tá certo? E, geralmente, ela também é conhecida como uma simulação estática. Então, a simulação por Carlo Certo, Ela geralmente é estocástica, as, as variáveis, mas pode ter até situações de é, determinístico. Geralmente as variáveis têm um comportamento aleatório e ela é estática, ou seja, independe do tempo. Vamos ver um exemplo, que é aquela situação problema 2, que é o exemplo do jornaleiro. O vendedor de jornais deve decidir quantos jornais ele deve comprar do seu fornecedor para atender sua clientela de domingo. Se o jornaleiro comprar mais jornais do que o número verificado de clientes, a sobra de jornal será vendida para um serviço de reciclagem de papel por R$ 1,00 a unidade. Por outro lado, se o número de clientes for maior que o número de jornais, o jornaleiro deixa de ganhar o valor da venda, que seriam R$ 3,00 por cliente não vendido. Os jornais são comprados em lotes de 50 ao preço de R$ 100 o lote. Então, ele tem que decidir. Né? E aí, quantos jornais ele vai comprar? E aqui está a, a distribuição da probabilidade do número de clientes né? Então a partir da sua experiência vendendo jornais, o jornaleiro sabe que a distribuição do número de clientes que aparecem no domingo é discreta e podem ser representadas pela seguinte tabela. Então 100 clientes têm uma probabilidade de 10%, 150, 25%, 200 clientes, 35%, 250, 20% e 300 clientes, 10%. Então, o que, que isso significa? Que a, a variável que eu vou estar analisando é como é que é essa demanda desse número de clientes, como é que é essa demanda pela, pela procura, né? a demanda do jornal. É, e eu vou ter que decidir, e aí, quantos jornais compra? né? Então... A simulação, ela vai te ajudar a resolver isso. Poderia resolver isso, lembrando da parte 1 da aula 2, resolver isso de modo analítico, ou seja, multiplicando né, o número de clientes pelas suas probabilidades, lembrando o que, que era isso, como é que se chama quando a gente multiplica esse valor? Exatamente, é o valor esperado. 100 vezes 0,10, mais 150 vezes 0,25 mais 200 vezes 0,35, mais 250 vezes 0,20, mais 300 vezes 0,10. Isso seria um valor esperado de vendas de jornais. E poderia, então, determinar que essa seria a quantidade que o jornaleiro compraria. Mas, podemos resolver por simulação, que é isso que nós vamos aprender a fazer nessa disciplina. Vamos gerar várias demandas de cliente e ver quanto é que seria o, o, o problema dele, o custo dele. Voltando no slide anterior, lembrando que se ele é, não vende o jornal ele perde um real e por outro lado se ele dê, se ele não, né, se o, o, o número de clientes for maior que a quantidade de jornais ele também vai perder o valor que ele poderia ganhar, né, com a venda que seria de três reais. Então a gente tem que ver até que ponto o que, que é melhor. Perder jornal né, ou perder cliente. Certo? Então, isso é que vai fazer com que a gente consiga refletir nessa escolha de quantos jornais ele deveria comprar para na expectativa da venda em um domínio. Um outro exemplo que é a simulação de eventos discretos. Então, a simulação de eventos discretos ela é estocástica, ela é dinâmica. Tá certo? E dentro do dinâmico, é um evento discreto, tá certo? Por quê? Porque ele sofrem variações é, em instantes de tempos determinados. Então, um exemplo: essa situação problema 3, os tempos entre chegadas em um balcão de atendimento são mostrados a seguir nessa tabela 1. Um. Aqui está a tabela 1. Um. Então, a cada 5 minutos chegam pessoas, ou a cada 10, ou a cada 15, cada uma tem uma probabilidade. Não é sempre o mesmo valor, é certo? por isso que é estocástico, porque não é sempre o mesmo valor. A cada 5, ou 10, ou 15, com essa distribuição de probabilidade. 25% de chance de chegar a cada 5, 50% de chance de chegar a cada 10, e 25% de chance de chegar a cada 15. Todos os clientes formam uma fila única e são atendidos por ordem de chegada. É certo, então os clientes estão chegando e sendo atendidos por ordem de chegada. Suponha que sejam necessários exatos oito minutos para atender cada cliente. Logicamente que nós simplificamos, porque colocamos que sejam necessários exatos oito minutos, mas não necessariamente poderia ser mais, poderia ser menos. Esse valor poderia ser variável. Isso a gente vai ver como funciona depois quando estiver trabalhando com esse tipo de problema. Suponha que ninguém esteja sendo atendido ou esperando para ser atendido quando o primeiro cliente chega. o primeiro cliente chega, não tem ninguém ainda para ser atendido. Para analisar o tempo médio de espera, é isso que a gente quer saber. Podemos, por exemplo, simular a chegada de 80 clientes ou mais e registrar o número de clientes que tem de esperar. Com essas informações, a gente pode analisar o desempenho do sistema. Qual o tamanho da fila? Então, o tamanho da fila, Poder, é uma das questões que, que pode estar tá querendo ser avaliado com a simulação. E aí, com base nisso, com base nesses resultados, pode observar-se, por exemplo, a necessidade de aumentar o número de pessoas que estão atendendo no balcão ou mudar a sistemática de atendimento no, no, no balcão. Ou seja, com base nos resultados, pode-se propor algumas ações que poderiam ser desenvolvidas. Esse é o objetivo da simulação. E pegar essas ações e simular para ver o que, que aconteceria novamente, se vale a pena ou não essas questões. Ok, resumindo então, os tipos de simulação eles vão ser definidos de acordo com o que se tem, na né, entrada do que se tem nos dados, que pode ser determinístico ou estocástico, determinístico é quando não se tem variáveis com comportamento aleatório. E o estocástico é quando existem variáveis com comportamento, comportamento aleatório, ou seja, elas possuem uma distribuição de probabilidade. Já o estático ou dinâmico está relacionado à questão do tempo. O estático são sistemas independentes do tempo. Já o dinâmico, eles dependem da evolução do tempo. Isso podem ser instantes de tempo, e aí seria um evento discreto, contínuo, variáveis que podem variar continuamente no tempo. Então, lembrando que a simulação ela é estocástica, pode até ter, ter algumas situações de ser indeterminística, mas em geral as variáveis têm distribuição de probabilidade, mas ela é com, também entendida como uma distribuição estática, ou seja, é independe do tempo. Temos a simulação evento discreto, que ela tem as variáveis que são estocásticas, ela é uma variável que depende da evolução do tempo, porém, esse tempo ele é analisado e com base nos eventos que acontecem. Então, eles são analisados os eventos que mudam em relação a instantes de tempo. As variáveis sofrem variações em instantes de tempo. Tanto a simulação Monte Carlo quanto a simulação de eventos discretos serão estudadas nessa disciplina. E finalmente temos os sistemas dinâmicos, que são consideram as variáveis variando continuamente no tempo. Por exemplo, a xícara de chá com o chá quente no início e depois o chá esfriando continuamente no tempo.